If I go, if I pay, when you... Fala galera tudo bem com vocês Miguel Alves aqui muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves em empreendedorismo digital nessa aula de hoje nesse conteúdo eu vou te ensinar você o passo a passo como você tá buscando um produto lucrativo tá na plataforma Monetize certo mas desde já já te adianta que você pode estar funcionando também tá buscando em outras plataformas, tá como a Hotmart, o okay? que como é Dush, como aqui o que eu também utilizo, tá? Ebraico, enfim, tá bom. Mas aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar você na Monetize, porque eu gostei de um produto que tem aqui, tá? Eu quero te falar para vocês uns pontos muito específicos para é, te passar aqui também para te ajudar a compartilhar com vocês esse vídeo, tá bom? Se você já gostou da aula, cara, da ideia do assunto aqui, poxa, já peço para você já descer aqui embaixo, já se inscrever aqui no botão aqui, ó, se inscreve no meu canal, tá? Deixe o seu like, o seu comentário e não esquece de ativar o sininho para ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo para você aqui no nosso canal, beleza, galera? Então é isso, bora para o conteúdo que é a parte que eu posso, gosto de agregar para você, beleza? Bora. Então pessoal aqui é, aqui é o seguinte, tá? o processo. Beleza? Então eu vou fazer aqui uma busca aqui de um produto que eu achei legal, tá? Que um produto aqui, ó, tá? Você vai vir na monetiza, você vai clicar aqui nessa abazinha aqui de pesquisa, tá? Eu vou, eu vou colocar aqui, ó, tá? Tem aqui essa parte de pesquisa, você vai colocar o, nom o, nom o nome do produto que você queira, beleza? Então tem um produto aqui que eu achei bem interessante, tá? Que é esse produto aqui, ó, você pode... Eu vou, eu vou colocar aqui, eu vou fazer junto com você, ó. Ó, eu vou, eu vou fazer isso com você, tá? Tem um produto aqui, eu, eu vou colocar aqui o nome aqui, ó. cursos da informe tá? Você vai clicar aqui em pesquisar. Então, esse produto aqui é um produto que eu é, quero poder trabalhar, tá? Então, você pode estar tá buscando aqui, tá? Aqui tem vários produtos que dentro, tá? Muito, muito produtos para você estar tá trabalhando aqui, ó. Milhares. Então, você pode filtrar também, ó. Só pra deixar para você esses, esses detalhes, tá bom? Aí é, tem produtos aqui, ó. Em destaque, tem oportunidade, tem, tem os mais recentes, tá? Tem um hall da fama. Tá? Dia dos namorados que já passou, né? Agora em junho, no mês de junho, né? Então, já tá passando já, beleza? E, cara, você pode estar tá, optando aqui por um desses aqui, ou fazer aqui uma busca aqui mais filtrada, tá? Como eu vou fazer aqui agora junto com você, tá bom? Então eu vou pesquisar aqui, ó. Ok? Então, esse produto aqui, ó. Tá? Um produto bom que eu... Eu gostei muito desse produto, certo? Que eu acho super interessante, porque aqui, ó. Por que eu achei interessante? Por quê? Ele me paga até uma, uma, uma comissão legal, um produto de é de 39,90 a 69,90 tá Ele tem o ordem bump ok Ele tem ordem bump certo lembrando que aqui galera é o preço dele tá a tua comissão aqui ó vai variar aqui é de 38 e 45 tá Tu indica aqui é se você vender aqui né de 39 o valor aqui né tem os produtos aqui que tem é, eles variam bastante os valores né de 39,90 como eu falei de 69,90 tá mas aqui você vai estar tá Olhando isso aqui na descrição do produto, tá bom? Você se afiliou ao produto, ok? Você vai clicar aqui em ver detalhes, por exemplo. Beleza, ó. Eu já sou afiliado ao produto, tá? Acabei de me afiliar, se você não é afiliado, se afiliou ao produto, sem é muita enrolação, certo? Vamos clicar aqui, ó. Beleza? E aqui, ó, esses pontos aqui, muito importante você ler, tá? Lê isso aqui, exatamente isso aqui. Porque, ó, você aqui, você, você vai saber tá o valor da tua comissão o preço do produto aqui ó tá bom o cook também tem um que são eterno tá isso aqui é bom ó que tem o que eu quero apresenta já que o cook dele é, é eterno né isso significa que sempre que é que que saiu uma venda tá você vai poder também ganhar a comissão né por mais que é, outras pessoas conseguem vender então é o que é eterno tá então é, é bem é bem é bem interessante ok tem aqui ó comissão no order bump também ó tá bem ó aqui já, já informa isso aqui é muito importante tá bom comissão no order bump ó, isso já fala aqui o produto ele tem order bump e você ainda vai ganhar ainda né comissões até né, por cada venda desse order bump que eu vou te mostrar aqui o que que é um order bump para você tá e aqui ó order bump ativo tá muito bom excelente top demais aqui sua comissão né de 38 e 45 tá aqui fala aqui também né, o preço do produto R$ 39,90 a R$ 69,90. Beleza, é, comissões aqui dos afiliados, aqui ó, de 60% aqui do valor líquido de cada venda. Tá, então isso é bem importante você saber disso. Tá bom. É como é que mais aqui ainda tá? Outro ponto que eu gosto de poder, o que mais que eu gosto de poder analisar também em um produto. Beleza, então isso aqui ó, tá? Esse ponto que eu, que eu, que eu gosto de poder analisar se produto realmente tem suporte. Tá bom, se ele tem material de apoio. Beleza? Você é, um, é, um, é um produtor sério, esse produtor tem vários produtos aqui, ó, como esse cara aqui tem, tá? Que é o Daniel Domingues, certo? É o produtor milionário, correto? Então, ele tem vários produtos bons aqui, ó, a gente percebe que é um cara, um cara honesto, um cara sério, tá? Então, eu super re recomendo que vocês analisem bem isso aqui, vai ser, vai ser muito importante para você começar o um negócio, tá? Cara, comece o seu negócio com o pé direito, tá bom? De forma certa e honesta, tá bom? Gaste tempo nisso aqui, Beleza? Ok, ele já informa aqui, ó que, já, que tem or bank, tá? or bank, tá? o Ordebanc, tá? bump tá? nós temos aqui de afiliações Tá? Aqui tem um grupo de suporte aqui, ó já, já informa que aqui tem grupo de suporte aqui, ó Dos afiliados Beleza? Tem material de apoio, ó Que você pode estar tá so, solicitando com o produtor Certo aqui, ó Beleza? Solicitar material de apoio, né? Então tá aqui ó, o e-mail aqui, tá? Você pode estar tá solicitando Beleza? Com o próprio produtor é, Ele tem aqui também, ó tem material, né, material também para divulgação. Ele tem aqui também filtrado, ó, tá bom? Tem suporte também para afiliado, ó. Suporte pro afiliado, tá? Tem material de apoio, como eu falei para vocês, certo? Então, isso aqui são os pontos super importantes que eu gosto de poder analisar para um produto lucrativo que tu vai vender todos os dias, tá? Outro ponto que eu gosto de poder analisar também é a página aqui, tá? É a página de venda do produto, tá? Que eu gosto de estar tá observando também aqui, ó. O checkout, principalmente. O um checkout bonito, tá personalizado um que vai gerar muito resultado para tá, quem for atuar com o produto tá o produto tem order bump tá isso aqui é muito importante você observar este ponto tá um produto muito bom lucrativo tá é até boas comissões né então ele informa aqui que vocês perceberam que ele que ele vende tá é um produto muito bom tá para você poder atuar ele tem order bump e ao, ao qual você vender né esse produto aqui e se a pessoa comprar um order bump desse aqui ou todos você vai ganhar comissões também por cada order bump desse aqui vendido, beleza? Isso é importante isso aqui. É aqui ó, você pode ver também a página de venda do produto. Por exemplo aqui ó, a página de venda do produto. Vamos aqui ó, urls vamos clicar aqui na página de vendas. Então uma página de venda é muito boa, persuasiva, certo? Você tem que analisar esses pontos, tá? Bem legal. O vídeo de venda, analisa bem o vídeo de venda para ver se realmente entrega o que o, o, o que o produtor, ele promete, beleza? Analisa aqui também, tá? O que o curso aqui, ele entrega aqui de bônus, tá? O que, que ele informa aqui, que isso vai ajudar demais. Então, tá bom? Se tem provas sociais, provas vivas, mesmo provas reais, ok? Os bônus também, ó. olha, analisa bem a página. Uma página muito legal que vai vender bem, beleza? E tem certificado também, inclusive, a página, Certo? Isso aqui é muito importante, isso aqui gera muita autoridade para o é, pro produtor, beleza? Você vai observar bastante isso aqui também, ok? Analisa bem tudo isso aqui. Isso aqui é um conjunto de, de estrutura, tá? Que vai te vender vai, muito, tá? Que você vai ter um produto aí como afiliado e lucrativo, vai vender bem, tá? Então, são é uma tese muito importante também, tá? Você tem provas sociais, analisa bem isso, esses conceitos, vai te ajudar demais, beleza? Mais provas sociais do produto, Tá? então isso aqui vai te ajudar demais aqui tá então aqui ó olha só o produto tá aqui uma oferta boa né uma oferta de de 8 né é uma oferta de 69 e à vista ok um produto legal super interessante até reloginho aqui ó tá com o um botão que grande laranja então isso aqui chama muita atenção e vai dar muito bom para quem for atuar aí como afiliado né com o produto é né? especificamente na área, na área da beleza beleza galera então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, eu queria deixar para você bem claro sobre esses pontos, para você an analisar, ok? Se ficou com alguma, alguma dúvida, deixa aqui abaixo aqui do comentário aqui do, do vídeo, porque vai ser muito importante eu poder estar vendo aqui o teu comentário e eu vou tipo, poder estar te respondendo aqui de forma mais personalizada aqui, bem alinhada, beleza? então galera, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado do vídeo se gostou, deixa aqui embaixo aqui nos comentários aqui, que vai ser muito importante para mim estar analisando, tá? E também o seu feedback vai ser muito importante pro, pro crescimento do canal, beleza? Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo!